Aí você <risos> E aí galera, sejam bem-vindos ao Viajando no Sofá. Eu sou a Mai, ela é o Rafa. Oxi, tá errado isso aí. Eu sou o Rafa, ela é a Mai. O vídeo vai continuar a mesma coisa, a gente vai fazer uns reacts aqui, que você não sabe qual é, por sinal. É, sabe aquele falou, nossa, que magia é essa? Você fazer um vídeo e nós? nossa, que, que, que magia é essa? Tipo, magia do cinema? Não, Que um acontece um negócio muito louco, uma experiência. Fala, nossa, ah, que magia. Que magia, é, que magia é É, também tá. não, não ah. necessariamente seja mágica. Calma aí, que eu tô derretendo. Chega, né? Olha isso, eu tô até vermelho, tá muito calor Mas antes de tudo, se você não está inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com a galerinha aí Que a, que a galerinha gosta muito, né? A galerinha? A galerinha, a galerinha meu A galerinha Eu estou derretendo, eu vou tocar a minha toalhinha aqui durante o vídeo, vai parecer aqueles... Tio Tio que tá limpando o balcão, tá ligado? É, tá tio Vamos pro primeiro vídeo Ó, não passa a bolinha ali Não tem Beleza algo. Não precisa tá. A bolinha não passou, mas tá saindo fumacinha já. Tem algum esquema ali. ela vai encolher. Mas do nada encolheu nada? Não, por causa da temperatura, é metal. Metal encolhe do nada? Não Poxa, faz sentido, cara. não sabia? Calma, não sabia. Ele expande e encolhe, depende da temperatura. Não, não não tem como, o metal vai passar, não tá passando, tipo, grande ali. Você não gostava de física na escola, né? Não, não tá, ó, metal. Ele tava quente. Mas ele encolheu muito, não faz mas sentido. Mas é, metal encolhe. Quando você vai, tipo, tem trilhos de trem, esses negocinhos, tem sempre uns espacinhos? Tem. Porque o metal, ele expande e volta. E aí, se ele esfriar, ele vai voltar? É. E pra onde que foi esse metal? É, as moléculas que se comprimem. Não, desculpa aí, cientista. Desculpa <risos> não, não aí, Não, não sei se é, isso, é isso, isso não, eu tô só falando. Mas é isso, eu acho. Beleza. Eu não você sei. Você tá, tá dizendo que é isso, é isso. Vamos não, não próximo. não sei, eu acho que é. Eu não entendi essa mágica, mas você... Que, não, viu mas que... isso não é mágica, isso é física. Depende da, da física. <risos> isso que é a diferença de um bom estudo. Então, tem uma, eu estudo em uma boa escola. Ah, mas é óbvio. Mas até no asfalto tem isso. Asfalto também é verdade, cresce é e na, volta. que deixa nas estradas uhum. tem um para. pra. Uhum. não é metal. Mas ideia daí? Metal também. O bagulho de trem é metal. Eu não tinha a menor ideia disso. Mas beleza. né? Água quente e um caninho ali. Tô jogando. Ah, é. Ah, vai, vai, sente isso. <risos> eu não sei, eu tenho que, que, que saber. tinha gelo dentro, eu não sei. Não, Ou então o gelo, gelo seco. Virou gelo. Essa eu não sei não. Calma aí, vamos mas ver, é vamos ver também, mais uma. Mas é física também, claramente. Ó, pelo jeito tá frio no lugar, ele jogou água quente. Será que ele não tá jogando gelo seco em vez de água quente? Não, mas o gelo seco endurece, ele vira só fumaça. Não faz não. sentido. É, não sei, mas é um esquema desses aí de Ó. física também. <risos> É um esquema difícil, não faz sentido. Não, eu acho Deve estar que... tá frio no local. E ele jogou água quente num cano que tinha água gelada. Ou aí congelada, um... né? Ou congelada. Aí, aí dá um só negócio... Pode ser, pode ser. Eu tô sentindo ser. as gotinhas correndo na minha cala. Eu tô cara. também. Você não tá falando play? Estou sim. Então eu que não tô ligando. Vai, <risos> vamos pro próximo. Canetinha fazendo um desenho ali, básico. Aula de artes. Até Aula aí de... eu na consigo. Na minha escola era ruim, mas eu fazia artes. Beleza, fez um... Não. Ah, aí complica. Será que é fake? Calma Como aí, assim? vamos, vamos descobrir. Da hora, se for verdade. Eu acho que é verdade, pô. Acho que o bagulho vai tampando, né? Tipo ilusão de ótica. Não, não, não entendi, não. Da hora. Eu acho que o negócio tem uns negocinhos, uns filetinhos, quando vai passando, ele vai mexendo, sei lá. Não, não vai mexendo não, ele vai tampando uns e abrindo vai outros. Virar um vai cubo. mudando. É, eu não sei, mas é de ótica, da hora. Ciência, né? <risos> todos, todos os semos até agora eram ciência. É, realmente, ah. realmente. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Você deve saber o que, que ah, é isso. Ah, isso eu já fiz muito! Tu nunca fez? Não. Maisena e água! E fica líquida? O quê? Você nunca fez? Nossa, A gente tem mais maisena aí. Mas é roxo. Ah, é depois corante. Tu nunca brincou disso? Isso não Você é maisena mais e água. É maisena e água! Tem maisena aí. aí? Ela fica dura e mole ao mesmo tempo? Tem maisena aí. não, não, não. Quer fazer? Não, porque vai dar um bom trabalho, tá? Não vai dar trabalho, é três não, segundos não, pra não. fazer. Ele não quis. Olha aí. Aí, vira ali. Tu, aí você aperta e ficou duro? Não tem como. Tu não nunca é. brincou disso? Impossível. Minha infância é triste. <risos> tu nunca Nossa, brincou nunca disso? disso? Tu nunca viu aquela galera que faz piscina de maisena, que aí corre por cima e o bagulho fica duro? Queria. Você nunca viu? Eu nunca vi, mas Nossa, queria. Nossa, um dia a gente tem que fazer um bagulho desse. Quero fazer, quero fazer. Você nunca brincou de margem acha... Eu não, não tinha entendido metade desses vídeos ainda. Tu tá, tu tá aqui pra isso. Ela tá aqui pra, né, pra desvendar que magia é essa. Não, Mas como assim? Oxi! Oxi. Olha o... Não, não tem não. como, é fake. Que que é isso? Não é fake não, ó... bagulho. Que cola no fundo. Não, mas pera aí. A pressãozinha é só um... Dois metrinhos no máximo. Dois metrinhos no máximo. Olha! Caraca! Não, não, não. não. Ele tava com... Não sei. ele é, deve ter segurado mais pra baixo da água e, tipo, soltado. É, ele deve ter soltado lá embaixo, é. já, né? Cara, não. Não, essa daí foi da esse, hora, é esse, caraca. Queria conseguir fazer que isso explique. aí. Não tem Vai do peso também, né? Queria conseguir fazer eu isso acho aí. acho que vai do peso também, porque quanto mais pesado você for, mais pressão você faz na água. Da hora esse. Caraca. Quero, quero testar. Quero mais que eu dar maisena, que eu não acreditei ainda. Rafael, eu vou pegar eu maisena lá. Eu não acreditei. Ó, Vamos assistir isso? É, eu já vi. Já viu? Palma da mão. Ele vai virar e não vai cair. Tem um plástico ali, tem um plástico certeza. Ah, tu já viu esse? Eu vi, mas não lembro como é que era. Mas tem um outro vídeo dele mostrando como é. Ó, pingou ali. É. é. Eu acho que é plástico, sim. Ah, mas o ele... cara, Tava cheio. Eu não sei. <risos> <risos> mas eu já vi, mas eu não lembro. Tava cheio, o bagulho sumiu. Parabéns, parabéns aos envolvidos. Da hora. Olha, eu tô com uma gotinha aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Nossa, tá mesmo. É! <risos> verão, verão. Uma latinha de alguma coisa esquisita. É com gás, ah, pô. É com gás? Pegou um rachi. O que esse maluco tá fazendo? Tá, isso que vai pegar fogo? Vai pegar. O abriu? Isso a gente precisa testar. Deixa eu mais, né? Sujeira. Não faz sujeira, vai num potinho, é da hora. Eu brincava muito. Eu ainda pegava, às vezes, um... Eu vou falar, não, Algum <risos> remédio que era coloridinho, vai ficar rosa, ficar é, vermelhinho. Não tinha corante? Não tinha corante, pô. Era criança. Eu cantava os remédios escondidos e colocava no bagulho. Beleza. Um quadrado, flutuando. Até aí, tudo bem. Mas um onde que ele tá flutuando? Né? Deve tem umas Caraca. linhas de nylon. É, tem, apareceu aqui? Ah, ó. é, tem, tem, tem. Da hora. Aí ah, é bruxaria é Harry Potter. Da hora. Aí é Harry Potter, é bruxaria. Famosa ilusão de ótica. Como é que fica quadrado de frente de costas? Depende tá do ângulo Não. que tu olha. Quando ele é de costas... Porque o outro lado é redondo, ó. Já tá mostrando que é redondo. Não, tá. Ah, entendi. Aí essa parte da redonda, ela tá pra entendi. baixo. Faz sentido. Isso é arte. Isso é arte. Isso aí eu também faço. Quero ver tu fazer. Mentira, não tem o ferro pra, pra moldar. E se for de plástico, dá pra fazer de plástico. É, tá Ai, a gente precisa de um desses. Como assim? Ai, quebrou. Ah. Ai, eu não Quem quero. Quem tem gato precisa Ai, de um é, desses. a gente tem um gato que é um demônio, não tá aqui por sinal. Que ele é derruba tudo. Vamos lá. Mágica, magical. Tirou uma carta, tirou duas cartas. Três k ca Caramba, não é que tá guardando, tanto tá? Porque você bota aqui no dedinho, né? caraca Não, já é muito. Que então é não isso? Tem como. Não tem corte? Não tem corte. Oh. <risos> Olha. Tirou moeda. Além das cartas, ele tinha moeda. E mais outra moeda. Não. Como não é que ele ideia. tá fazendo isso? Não cabe nem no dedo falso isso. Tirou uma moedona. Duas moedonas. Ah, isso aí tudo bem que tá uma dentro da outra. Oxi. Dra outra. Não tá? Como é que tá? Nossa. Eu só consigo olhar pro quadrinho de gesso. É o quê? <risos> Eu achei que era aqui, é. eu fui olhar aqui. O quê? Quadrinho de nem tem apontou? Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Parabéns a ele. Caraca, é difícil? Meu Deus. Cai é a criança ali, né? Não, ela tá em pé, pô? Ah, tá filmando de ah. cima. Tá filmando de... Oxi. Não, aí não, eu mas não mas tem gente ali. Ah, deve ser bagulho de escalada, tem cordinha, acho. Eu oh, não entendi. Eu não entendi, também. tem que ver de novo. Calma. Faz sentido. E gente, em pé ali, normal, pô. Ela deve tá com a corda, assim. Não, ó, ela tá andando normal. A galera tá lá parada, ó. Eu entendi. Tá todo mundo aí. com corda esperando? Não, todo mundo não. Só ela tá nessa posição. O não, ela tá, tá em pé. Mal. Ela tá em pé, ó. E lá também tá em pé, só que aqui também tem tá pé, ó. Aqui é reto, a galera tá em pé Eu de boa, entendi lá. entendi isso aí. Que bruxaria é essa? é essa, essa, Que bruxaria é essa? Esse vai ser o nome do vídeo. <risos> Nossa, eu tô muito derretendo. Eu também. E esse é um dos motivos também de não estar tá saindo muito vídeo aqui no canal. Porque no verão, hein, eu fiz assim, ó. Tô, viu? Porque no verão é muito difícil fazer vídeo, senão não, tá, não estaria suando. Quer sair de uma bebidinha, senhora? Vou limpar o balcão aqui. <risos> É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like maroto, né Acompanhar a aba comunidade aqui do canal Que eu tô sempre postando coisa lá Faz muito tempo que eu não apareço aqui, muito prazer Eu sou o Rafael, essa daqui é a Maitê, minha senhora, minha senhorita né? É senhora ou senhorita? Não somos casados? E o que que tem? Senhorita Senhorita Mas não pode se falar que é minha, porque senão a gente é cancelado também Essa daqui é a senhorita Até o próximo vídeo, muito obrigado a todos Tchau